Quanto ganha e como? É semana ou mês? É por semana, tem um ganho por semana. Se você estiver focado o dia inteiro nesse trabalho, você pá. Fiz uma entrevista de uma maneira simples, curta e objetiva. Como consegui essa entrevista? Saí da minha zona de conforto, fui para o um centro comercial à espera que alguém me dê essa entrevista e consegui. Veja como é que ficou. Bom dia, pessoal que está lá em casa a ver, estamos aqui para mais um vídeo. Uh, hoje vamos falar sobre estafeta uh, da Uber Eats, ou da Glovo, uh, aqui em Portugal. Tenho, tenho aqui comigo o Mateus, que vai nos responder algumas perguntas sobre isso mesmo. Uh, Bem-vindo, Mateus, ao nosso canal. É um Há uh, uh, quanto tempo ti já fazes esse trabalho? Há seis meses. Uh, como tudo começou? Lembra-se como tudo começou? Ah, foi devido à pandemia, a, a gente trabalhava nas empresas, fechou e mandou a gente de lay-off. Aí eu não tinha outro recurso e me cadastrei, no, fiz o cadastro no site da UBI e comecei a trabalhar. Já tem seis meses na UBI. Cheguei agora em Portugal, ou estou em Portugal, como faço para me inscrever e para trabalhar de safeta? Para você trabalhar, você tem que ter, se for imigrante, título de residência, e um antecedente criminal para fazer o cadastro no site online da UBIITS. E posso trabalhar com o contrato da outra pessoa? Não, isso é crime. Mateus, quais são os meios de transporte utilizados para este trabalho? Bicicleta, moto e carro. E principais diferença entre elas? Moto você consegue ter mais agilidade e poupar mais combustível. O carro você vai gastar e vai ter mais tempo para entregar devido ao trânsito. Qual é o, o, o aplicativo que é melhor e por quê? Aplicativo melhor? Na verdade, eu trabalho só com UBITS. Diz que a Globo é boa, mas para mim a Uber Eats já está sendo a melhor. Não teve curiosidade de experimentar outra vez? Não, não. Quanto ganha e como? É semana ou mês? É por semana, tem um ganho por semana. Se você tiver focado o dia inteiro nesse trabalho, você. Pá. Livre, você vai tirar uns 150 euros, tirando seu combustível por semana. Uma vez que as, as despesas aqui em Portugal são é pagas por mês. Sim. Renda, luz, água. Sim. Como é que faço para gerir esse dinheiro? Tem que ter muita gestão de dinheiro para, chegar, para conseguir chegar ao final do mês com algum dinheiro para pagar as contas, não? Sim, aí depende do tempo de, de, de hora de trabalho que você fica na rua, porque na verdade é você que faz seu salário. Certo. E, e tem que gerir muito bem, então, para chegar tem, ao final do mês? Tem que gerir muito bem. Qual é o maior ganho e o melhor ganho que já teve num dia? Ou assim, uma média? Foi 70 euros. 70 euros num dia? Num dia. E o pior? O pior foi 6 euros. 6 euros. Mesmo assim, ganhou alguma coisa, deu para o combustível, certo? Sim. Algo mais estranho que já aconteceu durante as entregas? É você chegar no cliente, entregar o pedido e ele reportar a Uber falando que não recebeu. E você bater a foto do pedido direitinho da casa e ele falar que não recebeu. Isso é estranho. Isto é, mais, isto é, isto é, mais feio, é mais estranho é. e o que mais acontece nos dias de hoje. E acontece muito. Muito. Bom, como é trabalhar no inverno e no verão? Qual a diferença? No inverno você acaba tendo mais pedido, porque as pessoas ficam mais em casa, não querem sair por causa do frio. E no verão todo mundo quer praia, quer comer na rua, então assim diminui. Os pedidos. Então, durante o inverno, tem mais que pedido. trabalhar bem e conseguir comprar algum para verão, certo? Sim. Para entregar de moto, ele precisa estar bem equipado. Sim. Sim. E por quê? Devido a acidentes, que moto, infelizmente, o trânsito é sobrecarregado. Tem uma, muitas pessoas que não dão seta, outras não respeitam o stop. Então, assim, a gente tem que estar bem preparado para se cair não machucar tanto. Preparado que para queda, para frio. Para queda, para frio. Para calor, certo? E para por, chuva. chuva. Porque isso aqui não para, certo? Sim. É chuva, calor, está na rua a fazer, a fazer pela vida, certo? Sim, certo. Agora, e classificou o trabalho antes e, e pós-coronavírus? Como é que era antes e agora, depois do coronavírus, como é que é? Sabe dizer? Antes do coronavírus eu não vou poder dizer porque eu tenho apenas seis meses de trabalho. Agora, Até ah, agora está sendo bem, está indo bem. Assim, está melhorando. que há tá mais pessoas em casa, mais pedidos, sim. É? penso que sim. Chegamos ao fim da uh, uh, nossa pequena entrevista, espero que tenham gostado. Se houver alguma questão que não foi feita, deixe nos comentários. E também uh, já vi muitas mulheres fazendo esse trabalho, muitas senhoras. Também se quiser saber -se acerca disso é só deixar nos comentários, que eu cor é atrás. Partilha com os seus amigos para que eles saibam como é esse trabalho. Não é um trabalho fácil, como não há trabalhos fáceis. E estamos juntos até o próximo vídeo. Obrigado.